Me mostre. É, então me mostre. Ah, tá um pau do Morpheus. Então... <risos> eu assisti o primeiro, cara, muitas vezes. Eu, eu gosto mais mesmo. do primeiro, né? Ah, Nossa, é o melhor, o primeiro, na minha opinião. É... Puta, é. Cara, ele é um arregaço. O é legal minha das cenas de ação. Né? Não sei se é, é realista. filosófica. É. Ah, ah, né? Vai fazer, fazer uma continuação, aí tá especulando. Que parece que a Trinity e o Neil já estão. Já parece que está um contrato confirmado estão ah, o que eles estão, então, acho que... Tem que trazer o Smith, né, cara? Senão... Então o Smith morreu, ele matou é. o Smith. Só que o que eles estão insinuando é que, assim, na hora que o Neil mo morre no terceiro filme, isso não é spoiler, porque spoiler de 10 anos atrás não é spoiler, é, parece é. que dá a entender que a máquina lá, o rei das máquinas, vamos dizer assim, é, tudo é memória, né? Ele guarda a memória do Neil. Alguma coisa nessa lista... É, ah, ele... e coloca num corpo... É, é, e, e aí ele é e aí donado, esse, por exemplo. É tipo isso, aí estão dando um pouco aparecer que eles guardaram a memória do Nil, e o Nil talvez agora tem a missão de achar o próximo escolhido. Aí não lembro, tem, tem uns caras já aí, um, um elenco já. Aí vai ter a Trinity, aí também ninguém sabe o que acontece. Então, tipo estipulando, estipulando aí, tipo, não, é. Esqueciando uma palavra a morte, do Neil, a morte do Neil tem uma referência a Jesus, né, cara? Que ah, entrega, caralho. se entrega pra, pra salvar, né? Se sacrifica para é, tá, salvar a humanidade. Você tá, né, ligado então a que a, né? tá ligado que a moral da história do terceiro filme sabe qual é, né? É o amor. Todos os predecessores do Neil tomaram sempre a mesma decisão. Ir lá e resetar a Matrix. E aí como é que funciona a Matrix? Toda vez que reseta você escolhe os Guardiões, eles começam a civilização, chega no ponto que acha o escolhido, o escolhido vai lá e reseta a Matrix. Quem saiu do loop e foi o Neil do filme, porque ele escolhe salvar a Trinity <risos> e não resetar a Matrix. Aí dá toda a merda. a Smith boa. vai lá e domina a porra toda, aí é o rei das máquinas lá, os caras com o cu na mão, que o Smith virou um vírus, e aí o Neil faz um acordo. Então tá bom. Paz, enquanto eu, se eu matar ele. E aí foi a primeira vez que quebra o ciclo. Quando volta no final, o arquiteto até fala é, vamos ver o que, que vai ser e tal. Aí ele pergunta pra oráculo você sabia disso? Aí ela dá uma analogia totalmente à religião. Não, mas eu tinha fé. E aí é tudo pra dar uma teoria é. da... Negócio voltado pra religião, amor, gente. É, é muito né? bom o roteiro, né, é, cara? Ca... As irmãs Wachowski agora elas viraram as irmãs Wachowski tão foda. O são foda. Roteiro é do caralho. É muito... Muito bom. Ah, é? verdade irmãs? agora os irmãos Wachowski agora são as irmãs Wachowski ah. e é uma referência que sempre falaram disso, é do primeiro filme aquela menina lá que é andrógena que eles falam, que é aquela de branco se você perceber, ela é a única de branco eu esqueci o nome dela é verdade, agora. é, como e que ela chama? eu esqueci, e, e, ela, e assim a ideia, tá, era que ele Pô, que filme fosse é o Matrix, você lembra do primeiro Matrix? sim não tem uma mina loira de branco? Ah, sim. Era é, para é, representar é. isso. Aí, Se eu não me engano, era para ser um esquema. É, mas cabelo curtinho, né? Isso, se eu não me engano, é. qual era o um esquema? Ele era homem, na... como humano, e quando ele entrava na Matrix, o que a Matrix é? Mulher. O reflexo daquilo que você vê de você mesmo. Era para ser mulher. Isso que é muito anos louco, 90 pra anos 2000, o que aconteceu? Vetaram. E ah, aí, hoje, e aí já mostrava que, ah, na verdade, eles tinham os irmãos Wachowski tinham essa linha de quererem falar desse assunto. e dão, muitas, Então, quando eles viraram as que irmãs que Wachowski, falou-se muito disso que sempre foi, só que talvez naquela época, não muita, Nossa, como muitos, como como muitos homossexuais de assumir. hoje não se assumiam, né? Nossa, então, cara. hoje é assumido Mas a ideia do primeiro do script que eles fizeram, acho que até do livro. É homem, na, ele é, ele é um homem lá e quando ele entra na Matrix ele virava mulher, pra mostrar o conceito de ser trans, né, sim. e você não se vê e aí a Matrix explica quando você entra na Matrix, você é o reflexo daquilo que você quer ser, que quando ele entra até ele tá com cabelo, né, o Neo e ele sim. Tá ca... sim, então sim. É, é, era essa é. jogada que elas iam fazer, por isso aí não conseguiram então, meio que deixaram ela meio andrógena então, uma mina, de cabelo Pô, cortado. ter ficado muito melhor o filme né, se tivesse... Mano, anos, isso, anos 90, começo dos ah, anos 2000, né? Preconceito assim, é, cara... do caramba. É, isso tá mudando faz pouco tempo, né, cara? Então imagina lá, né? É, é... Lembra quantos artistas eram homossexuais e tal, e você sabia que era aí. E... Tem uma piada até do, como é que é o nome lá? Do American Pie, que teve aquele do reencontro. Vamos ver as coisas que falamos há tantos anos atrás, aí o, o, o principal fala... Ah, em 2020, quero pegar tantas mulheres igual o Rick Martin. Aí todo mundo bate no... É, mano, tudo bem. Na época, a gente não sabia que ele era. Tipo, os caras não se assumiam, né? É. Era é. fogo é, é... até hoje. Tem é preconceito, preconceito muito, muito grande. Ainda existe preconceito. Até hoje o pessoal tem medo. Imagina 30 anos atrás. É, infelizmente, tem, né? É uma coisa que eu é, já exatamente. falei aqui. É, um, é uma coisa que, não... pra mim, já tá superada há muito tempo, né? É algo que... No, é inconcebível você desrespeitar uma pessoa pela opção é. sexual é, dela. Qualquer coisa... É uma, qualquer coisa é fico, fio, é. uma coisa que eu fico impressionante esses dias lá sobre o, o, o governador do, do Rio Grande do Sul esqueci o nome dele, é Eduardo Leite eu acho. Uhum. Eu manjo. É. É, então, nossa, dando uma repercussão, Sim. né? porque ele tava falando lá da homossexualidade dele, Tem gente, mas sério que isso é... É, é... Cara, isso é, é, é sério? Passar, é sério? Né? Mano, o mundo é preconceituoso. Velho. Isso, né? Sério, o pessoal não supera isso. Aí não, os caras param é. uma volta né, falar. É, é, é igual cara... a gente brincou de terraplanista: as pessoas não pararam de acreditar que a terra era plana, elas só pararam de falar. Aí quando voltou é. de novo, é a mesma coisa. Muita Boa. gente não, é, não deixou de ser preconceituosa, só não fala, porque sabe que falar é feio. É. Então a pessoa continua sendo é. preconceituosa, mas não fala. Aí parece que não tem mais preconceito, não tem o caramba. O que mais tem no mundo Verdade. é preconceito de qualquer tipo, de pobre com rico, de preto com branco, de asiático com oriental com ocidental, de religião, né, de católico com islâmico, católico com outra coisa, de homossexual com heterossexual, é o que mais tem.